Olha só gente, estou aqui em frente a Catedral de Caruaru ó. Segundo a senhora passou aqui, a igreja mais antiga que tem em Caruaru é essa aqui ó. Bom meu gente, agora chegamos aqui a barraca aqui de ferramentas Então aqui é minha área, ferramenta eu gosto muito E eu vou comprar aqui uma ferramenta para um colega o, Lá do sítio de pedra, do tanque de pedra Para ele cortar capim Olha só, o filho dele já escolheu aqui, ó Essa aqui é a ferramentinha pra cortar capim Vou levar pra ele Meu amigo Manuel já vai levar isso aqui pro sítio dele, ó Isso aqui é pra cortar folha de banana, ó Corta dos, dos um, dois, três, quatro lados aqui, ó É duas foices e uma que você joga pra cima e corta a banana Aqui, ó, é agulha pra costurar saca de farinha, certo? Tem bastante coisa aqui, ó E tem mais aqui, ó Isso aqui é pra você roçar capim, ó Olha que legal aqui, ó. Não vou levar para São Paulo porque não vai no avião, ó. Pra quem não conhece, ó, isso aqui é o grampo para fazer cerco, ó. Você abraça o arame e pega na madeira. Né? Aí o arame fica abraçado aqui, ó. Temos aqui o cabo de inchado, ó. É bem levinho, ó. Pesa bem pouquinho, ó. ó levinho, levinho. Agora, gente, vamos aqui para desempenadeira, Para pedreiro. Isso aqui, ó, a madeira emburana. Isso aqui não empena, gente. É a melhor que existe. Que eu já trabalhei de madeira. Isso aqui, gente, depois que você usa um pouco, que ela fica assim. Porque a, a ferramenta é assim. Quando você usa um pouco, ela fica melhor do que nova. Então aqui é de emburana. É a melhor que existe, ó. Tem esmerilzinho aqui, ó. De todas as qualidades aqui, pra você amolar a faca, ó. Pilão, ó mais Lamparino olha só gente então chegamos aqui na feira dos potes não chama de jarra eu conheço como pote de barro aonde na década de 70 80 81 que eu que eu fui eu nasci em 69 a gente tomava água só água de pote não tinha geladeiras lá no Ceará só pote Vou mostrar para vocês olha só gente que legal aqui ó aqui temos panela aqui ó isso aqui é a Cuscozera né, jovem Olha, aqui é uma cuscuzeira, ó. Tem a grelhinha, isso aqui? Ou, ou, ou, ou... Eu sei, é no pano? Isso aqui é no pano, né? você faz o cuscuz com pano, isso aqui é fermento. E aqui é os potes, sou louco por um pote desse aqui. Na próxima que eu for no Ceará, ou aqui no Pernambuco, eu vou vir de ônibus pra, mim, pra me levar um pote desse, ó. Tem todo tamanho, ó. Olha só ó. Muita coisa mesmo. Olha só, aqui tem mais panelas aqui, ó. Umas tampinhas das panelas aqui, ó dos. Olha só, esse é bom, hein? Ei. Esse aqui é bem legal.